Fala pessoal tudo bom com vocês Miguel Alves aqui muito previsto mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera fica comigo assistir esse tutorial até o final mas por porque tutorial tá porque exatamente porque cara as pessoas tá buscando né hoje aqui no Google tá bom ó, como mexer né ó, como aprender a mexer no Instagram como fazer um tutorial para o Instagram então então uma série de coisas aqui então é com base aqui ó, tá nesse tema aqui. Ok? Eu quero criar esse conteúdo, tá bom? Como aprender a mexer no Instagram, ok? Se você já gostou da ideia aqui, cara, desce aqui embaixo, mano. Já se inscreve no canal meu, tá? Deixa o seu comentário, o seu like, minha mana também. Deixa aqui embaixo também, já se inscreve no, no canal, deixa o seu comentário, o seu like E se você que chegou aqui agora, velho, pra assistir esse vídeo aqui também Deixa aqui embaixo também o seu comentário que vai ser muito importante Porque porra, é só assim que eu cresço Tá bom? O, o, esse meu canal foi agora há pouco tempo monetizado Eu sei que você não, não, não quer nem saber, você, eu sei que você quer saber do conteúdo Mas poxa, isso aqui pra mim é muito importante, cara eu, eu quero poder compartilhar isso aqui com vocês Beleza? Então galera, sem muita enrolação Bora pro nosso conteúdo aqui, nosso tutorial Eu quero entregar pra você aqui na prática, beleza? Bora! Então pessoal, aqui é o seguinte Tá? Como eu falei para vocês, eu vou citar com você aqui, tá? Os pontos principais, ok? Que a é qual vai te agregar bastante, que tem muita gente tá perdida, não sabe como mexer no Instagram, então cara, um, um, vai ser um, uma coisa assim nem que rápida, tá? Mas não tão assim tão rápida, beleza? Mais um pouquinho aqui vai pegar muitas coisas que você vai estar tá aprendendo aqui para você aplicar no teu Instagram, beleza? tô acessando aqui o meu, o meu, o meu Instagram, tá? Instagram aqui é de um projeto meu específico, ok? Tô acessando aqui do meu computador não é do celular certo bem claro com isso certo então você vai vir aqui ó tá o primeiro passo que eu recomendo que você faça de verdade ok? que você vai trabalhar as postagens você vai trabalhar a tua, a tua bio o link é muito importante que eu vejo muitos muitos perfis por aí tá com a bio desa é, desatualizada com a bio ruim tá com a bio realmente, sem sentar tá conectando tá bom que é um, um projeto meu de bolos, né, de sucesso. você pode já pode ver aqui, ó. Projeto Bolos Lucrativo. Tá que eu dei o, o nome, né, desse perfil, OK? Olha só a minha bio. Aprenda a fazer bolos lucrativos e lucre com seu negócio. Clique em saiba mais, vai tá? confirmar e confirmar confirma tudo, tá bom? E tem aqui, ó, o um link que personalizado, tá bom? Como é que faz para deixar esse link aqui personalizado assim, tá profissional? Como é que faz isso? Cara, deixa aqui embaixo nos comentários, se você tiver interesse, eu vou criar para você, vou ensinar para você como criar esse link aqui, ó. Tá, para, é profissional e assim, ó, é, é personalizado tranquilo. Ó, ao clicar nesse link, tá bom, eu vou ensinar para você criar essa página, tá? Ó, tá vendo? coloca as imagens, tá bom. Você pode colocar aqui, imagem do produto teu, tá bom. Olha só que dúvidas e suporte e ó. 24 horas, tá bom. Você pode colocar aqui o um e-mail teu de contato, você pode colocar aqui, me segue no Instagram. Eu tenho aqui como exemplo aqui, tá? Mas você pode colocar aqui um site seu, você pode colocar uma página sua. Tá no teu Facebook, então, cara, isso aqui é muito top. Que dúvidas? Fala comigo no WhatsApp. Então, você pode colocar aqui o Igor do WhatsApp também. Então, aqui tudo aqui são clicáveis. Tudo que são clicáveis, você pode colocar aqui, ó. É né? tem que confeitaria. Tá, olá, seja bem-vindos à web confeitarias e bolos lucrativos. Então, olha só, tá bem alinhadinho. Ok, isso não é uma cor que eu, que, eu, que eu não mexi, mas eu posso estar trocando essa cor, certo? Sem problema. Eu posso te ensinar isso aqui, fazer esse projetinho aqui. Se você tiver interesse. Clique aqui embaixo porque eu vou criar para você tá isso aqui também vai fazer parte também né é daqui né no link da bio então é muito importante você criar uma bio alinhada ok muita gente peca nisso tá bom e não é por aí tá outro ponto que eu super recomendo tá bom é o teu perfil aqui tá imagem logo tá cara pega um logo cara que, que, que realmente conecte tá? um logo que seja profissional ou você coloca você aparecendo porque pessoas compra de pessoas pessoas conecta com pessoas tá uma imagem bem é bonita né uma imagem que realmente que, que gere confiança certo é se for de uma de uma marca tua você pode pegar a tua marca pode criar uma marca você pode colocar aqui também pode estar colocando não tem problema tá mas seja uma marca clara ok para que as pessoas também vejam que gere confiança beleza isso vai conectar bastante também ok então como eu coloquei aqui somente uma imagem aqui como exemplo aqui tá que é do meu produto, ok? Outro ponto que eu falo para você também recomendo, tá? E você é, faça suas postagens, né, alinhada, ok? Tem aqui ó, as imagens nossas aqui, tá? Tem gente que posta muito que eu vejo bastante pessoas postando aí é, imagens aí coloridas, né? é Branco, azul, preto, amarelo, cara, alinhe as cores, a paleta de cores, tá bom? Você pode ver aqui, ó, são três imagens toda to totalmente alinhadas, o okay? que mostre o teu produto, tá? Mostre a, a, a qualidade dele, mostre o quanto que, que ele é desejado, que ele é importante, que ele é, que ele é gostoso, que ele é prazeroso de poder, né, é, impactar na vida das pessoas, tá? Então, leve a sério o teu Instagram, ok? Super recomendo aqui, ó, nessas três imagens, eu não coloquei texto, tá bom? Mas coloca um texto aqui, tá bom? Quando você fizer a sua postagem, é bem simples, ó, vou pegar aqui, vou vamos fazer aqui uma postagem que eu vou te mostrar aqui pra você, onde fica o texto, ó. Vou clicar aqui nesse X aqui, ó, selecionar no computador uma imagem, tá bom? Vou pegar aqui, ó pegar essa imagem aqui para dar começar por aqui ó esse aqui ó do, do brigadeiro tá vamos pegar aqui certo clicar em avançar avançar aqui novamente ó avançar e aqui ó o texto que eu falo é isso aqui tá bom vamos colocar aqui como exemplo aqui ó brigadeiros ó atenção atenção é, vamos colocar aqui disponível Brigadeiros Girl B. Pronto, ó Prontinho, tá bom? Você pode fazer um texto aqui, um texto mais Alinhado, mais bem elaborado, beleza? E beleza, tá? Você vai vir aqui, ó Em compartilhar, beleza? Clique aqui, ó Compartilhando E pronto, sua publicação foi compartilhada Tá? Então, feito aqui, ó você pode ver aqui que já tá aqui já a nossa imagem certo então é muito importante você manter isso aqui né alinhadamente entende quanto aos postagens então é muito importante ok? Vou eu vou só atualizar aqui para você ver ó como é que tá ok como é que tá ficando certo aqui ó tá uma postagem aqui também feita ok então trabalha isso aqui alinhadamente tranquilo beleza outro ponto também eu sempre recomendo tá temos aqui a parte aqui da do perfil tá bom editar perfil ok Aqui tem os nossos perfis que você vai estar tá aí trabalhando, tá bom? É colocando aqui o nome, tá? Do teu projeto, beleza? Essa é a parte do perfil, gente, não esquece, ok? O nome do usuário é muito importante você pôr, coloca aqui tudo junto, tá? Aqui é o projeto aqui, ó, bolos de sucesso, tá bom? O nome do meu perfil é Projeto Bolos Lucrativos, beleza? Então aqui ó, tá aqui o link aqui do, do site, você pode colocar o link teu personalizado, né, de WhatsApp, você pode estar tá colocando também o link também de um site seu, a tua biografia, você pode estar tá montando ela aqui, tá, ó, montando, você pode criar, ok, uma bio que conecte, que gere rapal, que gere conexão, ok, e aqui você pode colocar o um e-mail teu aqui, ok, coloca o um e-mail, você coloca o um telefone também, muito importante, tá bom, você colocar para você confirmar, e aqui você vai colocar se realmente é masculino, ou se é feminino, tá, ó, vou colocar aqui ó, feminino, tá, eu já tinha esquecido. Feminino, tá bom? Conclui, certo, ó e, e, e pronto, tá? Perfeito, tá? E super recomendo também, galera Se tua conta tiver, sei lá, não tiver Na conta profissional, mude, tá bom? Aqui, ó, mudar para a conta pessoal Eu não quero conta pessoal, tá? Porque não tem as funções que eu preciso Então, mude para a conta profissional Muito importante isso aqui, tá bom? Você mudar da conta pessoal para profissional tá? Que é a conta comercial Tranquilo? Beleza, então temos aqui, ó né você pode estar aqui tá alterando aqui a sua ser caso que você queira tá ou é, o teu app e site tá bom notificações por e-mail para você receber também todas as notificações pelo teu e-mail que você colocou aqui ó lembra que você colocou e-mail aqui é para isso para você poder estar recebendo né tudo que que é enviado pelo instagram beleza então temos aqui ó gerenciar contatos vocês podem também tá trabalhando também esse ponto também ó clicar aqui ó ok você pode estar tá vendo aqui isso pode excluir Caso, caso que você queira aqui é, excluir é, algum, algum contato que você não queira, né? Que ele seja aqui mostrado no o perfil, você pode estar tá excluindo, tá? Mas isso aqui não precisa você mexer, não mexe aqui em nada, tá? Ok, aqui ó, pri, é, privacidade de segurança, no caso, ok? Vamos clicar aqui ó, pra gente ver, tá? Você pode estar tá lendo aqui ó, ok? Você pode estar tá vendo que esses pontos aqui ó, conta privada, não, nunca, nunca deixe, nunca deixe tua conta privada, porque tua conta é um conta de negócio, cara, não é uma conta de. De, de brincadeira para você ficar brincando perdendo tempo você tá ganhando dinheiro tá com o teu instagram então super recomendo que tu deixe ela mesmo na, da, da forma que tá aqui ok não mexe aqui nada tá tudo já padronizado tá tudo certinho tá bom você pode deixar aqui da forma que tá beleza não mexe em nada aqui ó não mexe nada tá bom aqui é só, só coisa mesmo caso que você queira é, fazer tá bom alterações especificamente mas geralmente eu não mexo tá e também não recomendo que ninguém mexa Tranquilo, pode deixar isso aqui tranquilo aqui, ok? Ok, vamos voltar aqui de novo aqui, tá? Atividade de login, certo? Olha só, esse ponto aqui, ok? Aqui são realmente né, os locais que, que eu já acessei, tá? A minha conta, então o Instagram está sempre monitorando, sempre acompanhando, ok? Então aqui tem que as regiões de onde que eu acessei, ele vai identificar e me mostra aqui, tá bom? Beleza? Aqui é só isso, esse ponto, ok? E-mails do Instagram, vamos, vamos pegar aqui, ó. Ok? Você pode colocar aqui um e-mail aqui, ó, outro e-mail, tá? Temos aqui uns e-mails aqui que foi colocado, que foi adicionado, tá? Mas isso aqui também tá tudo tranquilo, tá bom? Que é só para você mesmo tá é, tendo ciência, tá? Do que o Instagram tá acompanhando você também, tá? Então aqui, okay, ó, segurança, no caso aqui, você não precisa mexer aqui em nada, não tá tudo certo. Ok? Ajuda aqui, ó, no caso, ajuda, tá? Ajuda. Temos aqui, qualquer problema que você tiver, ok? Você vai clicar aqui, ó, em ajuda, Tá? ajuda ó então você vai poder aqui ó como podemos te ajudar então você vai pesquisar aqui você vai falar o, o, o teu, teu problema tudo mais e aqui o Instagram ele vai né te mandar aqui um com que, que, que for o teu problema ele vai te mandar para você aqui a informação é só isso aí tá? você vai ler tá? para você tá sonando o teu problema aqui certo ó Instagram para empresas tá clique aqui ó saiba mais sobre como promover sua empresa no Instagram você vai, pode clicar aqui ó tá não tem problema então você vai estar tá lendo aqui ó Instagram para empresa tópicos populares você vai ler aqui ó tem tudo que você precisa para você tá sabendo né como lidar com o teu Instagram com o teu perfil cara trate o teu perfil como um negócio ele é muito sério ok então se você começar a ver isso aqui como um negócio você vai entender tá você nunca mais vai querer utilizar o Instagram para ficar aí perdendo tempo tá fazendo postagem aí bobas Tá bom, que não te agrega nada, só para você perder tempo aí, tá? E você causa problema na tua vida. Então, use hoje as redes sociais, cara, para você gerar, tá? É, vendas, para você gerar, tá? Um negócio, para você gerar renda com isso, tá bom? Que é hoje, é isso que eu faço hoje, tá bom? Eu crio todo um projeto nas redes sociais e, cara, e faço aí. Tá, minhas vendas online aí com meus infoprodutos, então eu quero passar para vocês aqui esse conceito. Tá bom? Utilize o que você tem, cara. quem é tá de graça, cara. Você pode tá montando aqui, cara. Muita gente tá ganhando dinheiro com isso, então eu quero que você também, né? monte o seu projeto em cima disso, desse conceito aqui. Que eu tô te passando, tá? Inclusive, tem o meu método de WhatsApp também, marketing, que é o qual ensino também toda uma estrutura tá, que interliga. Uma página do Facebook e também o Instagram e o WhatsApp juntos, então faz muitas vendas, né? Inclusive, eu já validei meu método. Então, se você quiser aprender também, cara, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ensinar para vocês também. Estratégia também que vai estar tá te auxiliando bastante aqui em vendas, tá bom? Com o teu Instagram fechou, beleza. Então, você vai ler tudo aqui, ó. Top do Instagram para a empresa, tudo mais, ok? Ah, foi é, ele vai perguntar para você aqui, ah, foi útil, né? Sim, claro que foi, né? Você pode colocar aqui uma mensagem caso que você queira. mas Tá, não é necessariamente tá bom. Você pode estar tá colocando aqui, mas isso aqui é bem tranquilo. Aqui não é, aqui não é necessariamente, mas aqui só para você acompanhar comigo. Aqui o que nós estamos fazendo aqui juntos, beleza. Outro ponto aqui, ó, recursos né, do Instagram. Tá, Tem, temos aqui ó, o perfil também que como compartilhar fotos e vídeos. Tá, cara, isso fala tudo para você. Tá, como explorar fotos e vídeos. Tá bom, mensagens diretas, tá bom. Stories. Vídeos e reels, ok? Lives e vídeos, tá bom? A tua loja, tem principalmente aqui, campanhas também de arrecadação, loja, pagamento no Instagram, quem é gerenciar a sua conta, tá? Manter, é, como você manter seguro, tá? Privacidade e segurança e denúncia, tá bom? Isso aqui é muito importante, temos política. Então, cara, isso aqui é muito interessante você tá acompanhando isso aqui, tá? Eu não vou te mostrar isso aqui, cara, passo a passo, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser saber, não tem problema, só deixa aqui embaixo, cara, tudo que você quiser saber. Sobre Instagram, deixa aqui embaixo que eu vou estar tá explicando para você, passando um tutorial para vocês, tá bom? Que marca aqui é vocês, que manda aqui é vocês no meu canal é vocês, tá? porque vocês me pediram aqui, eu faço, tá? Eu gravo para vocês. Tranquilo? Então aqui, ó. Vamos lá, voltar aqui de novo aqui. Ok? Outro ponto aqui, ó. É, vamos voltar aqui mais uma vez, mais um tópico. Aqui, ó. Configurações. Vamos aqui para cá. Ó, tá vendo aqui, ó. Tá? Perfil, ó. Perfil e configurações. Beleza? Clique aqui. Agora, vamos, vamos agora aqui para o nosso perfil aqui, tá? Essa parte aqui que é muito importante também aqui, ó, É ainda em ajuda, tá? em ajuda que é ainda? Vamos clicar aqui, ó. Em ajuda, tá? Temos aqui outro ponto é muito importante que eu quero te mostrar aqui. Que eu esqueci de falar para vocês. Ó. Aqui, ó. Ok? Sobre a central de ajuda. Tem ajuda sobre privacidade e segurança e solicitação de suporte. Então, aqui, que, ó. Você vai clicar aqui, ó. Solicitação de suporte, tá? Temos aqui, ó, denúncias, tá bom? Que, for, que foram feitas por você. Violações, você vai ver também aqui. Se tiver alguma violações aqui, ó, você não tem nenhuma viola violação. Se você tiver violações, ele vai aparecer aqui, ó, tá? E você vai ter como sanar, você vai ter como entrar em contato com o suporte, né? Deles para é, contactar o teu problema, tá? Beleza? Então, aqui, ó, vamos voltar de novo aqui. Ó. Denúncias, a tá? denúncias aqui, ó, eu, eu, eu, você, não, eu, você não denunciou nada. então Qualquer denúncia que você fizer, com outros perfis, com, com, com qualquer outra coisa, ele vai mostrar aqui, ó, tá, pra você, certo? Vamos voltar aqui de novo. Aqui, ó, outro ponto aqui, ajuda sobre privacidade e segurança. Você vai clicar aqui, tá, temos aqui, ó, tá, é, como gerenciar a sua conta. Então, temos de idade aqui, ó, muita gente tá buscando isso aqui. Muita gente tá, tá, tá, tá, ah, como, como é que faz para mim poder é, restringir Instagram por, é, por idade, não sei o quê, cara muita coisa tá acontecendo demais então tá aqui ó o quesito de idade ok ó quesito de idade tá aqui ó tá bom você pode estar nisso você pode copiar isso aqui você pode guardar isso aqui ó tá bom ó, como faço para denunciar uma criança menor de 13 anos no Instagram então isso aqui é muito importante você ler isso aqui ó para criar uma conta no Instagram exige que a pessoa tenha é, pelo menos 13 anos de idade em algumas jurisdições então enfim você vai ler tudo isso aqui tá não vou ler isso aqui não porque senão vai ficar muito longo tá então tem tudo que tu precisa aqui tem tudo tudo tudo tá Aqui no canto aqui, ó, no canto também esquerdo aqui, tá? Temos aqui, ó... É, tem, tem, temos, essa, temos aqui essa aba aqui, ó... Tá? Essa aba aqui é muito boa também, só com coisas que você deve fazer, o que é que você não deve fazer, tem tudo aqui, ó. Ok? Então eu super recomendo que você leia todas essas partes, tá bom? Tem, temos tudo, tudo que tu precisa, tá? Pra gerenciar, para você não levar bloqueio, para você não levar aí, tipo, restrições, para você não tá perdendo aí à toa e, você sabe, você não uma pessoa sem conhecimento então pega essas informações ok alinha ela de acordo com o teu perfil e vai para cima tá lê isso aqui cara trate o, o, o teu Instagram como a tua página do teu projeto do, do teu negócio do teu produto leve a sério beleza tranquilo Vou voltar aqui ó bora voltar para gente ver aqui ainda aqui ó na mesma ainda é aqui na, na mesma opção né sobre aqui ajuda né ajuda e temos aqui, ó. Bloquear a conta aqui, ó. Como é personalizar a sua experiência, então tá? eu tenho, tenho aqui, ó. Bloquear contas, remover seguidores, tá bom? Gerenciar fotos em que você aparece, tá bom? Filtrar comentários, cara, tem tudo que, que tu precisa, é só você clicar, OK? Então para manter você informado aqui com esses conceitos que é muito importante que você não deve deixar de poder executar. Beleza? Olha só. Tá? Vamos pegar aqui um conceito aqui, ó. Bloquear contas assim, que é, em caso aqui, remover seguidores, que se que você quer remover, tá? É, gerenciar fotos. Vamos pegar aqui uma, uma parada aqui ó. bloquear contas, por exemplo, aqui ó. Então tem tudo que tu precisa aqui, ó. Como bloquear pessoas, tá? Tem tudo aqui, ó. Às vezes tem uma conta que tá te, que tá te incomodando, que tá te atrapalhando aqui nos teus comentários, no teu projeto, no teu negócios. Cara, bloqueia mesmo, mete o cacete mesmo. E vai para cima, tá? Não deixe ninguém atrapalhar teus objetivos e nem teus sonhos, não, tá? Nem que um bloqueio mesmo tem que denunciar, ok? então isso aqui é muito importante tá e aqui você vai continu com, é, continuar aqui galera ó para cada opção da, daquela tá temos aqui a informação de tudo tá e mais out outras coisinhas aqui do lado ó tá como bloquear pessoas tá aplicativos de, é, de terceiros instagram na web tá você pode trabalhar aqui com o teu login sem aqui ó, também ó certo você pode aqui ó não consigo fazer login tem aqui também outras invadidas tem aqui também o tópico tá bom é dicas de segurança também que é muito importante tá bom login único para várias contas do instagram você pode também estar trabalhando aqui é o mesmo login tá com várias contas também específica cara tem tudo aqui ó então, vamos, vamos pegar aqui ó para dar como começa aqui ó e ele fala tudo para você que aqui, ensina aqui tudo certinho para você ó tá bom sim ó foi útil sim ó você pode estar pegando aqui ó tá tudo tudo tudo ó tem tudo aqui cara então leia esse tutorial aqui é para isso tá para te passar para você essas informações mais principais que tu precisa né para atuar no instagram tranquilo Vamos voltar aqui, tá? Você pode estar tá pegando esse aqui, ó. Lembrando que é bom você acessar. Você pode acessar pelo seu celular, você pode acessar pelo seu computador. Não tem importância, tá? O, pro o processo é o mesmo, certo? Vamos voltar aqui, ó. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só para vocês mesmo saber que, ó. A esse site por exemplo, aqui também, ó. Tá? Você vai estar tá lendo também. Tem tudo aqui, ó. Tá? É, explicando tudo sobre o App ok? É, isso aqui é bem simples, é bem tranquilo. Vamos voltar aqui pro perfil aqui né aqui ó também salvos aqui na parte de salvos salva que são é, conteúdos de né, imagens são é que você salvou tá tudo que você salvar vai vai ficar aqui tá é, é, é que mais ainda é coisa que você também marcou também né publicações que você marcou também vai estar aqui ó tá ó, não tem nenhuma foto aqui, marcada comigo não tem nada as publicações são as publicações que você fez tá então cara bem simples aqui o instagram bem tranquilo tá bom ah, eu quero poder seguir é, pessoas também cara segue perfis que seja de acordo com o teu nicho vamos, vamos, vamos botar aqui ó vamos botar aqui pudim aqui ó pudim tá aqui ó tem muita coisa aqui sobre pudim aqui ó é, vamos pegar, vamos pegar aqui esse, esse perfil aqui ó tá de pudim certo? você pode começar a seguir aqui ó tá aqui esse perfil e aqui ó tá você pode começar a seguir esse perfil segue esses perfis tá você vê que aqui ela tem muitos seguidores, tá? Você vai clicar aqui ó, nos seguidores dela, da pessoa, você vai, você vai começar a seguir essas pessoas, porque essas pessoas são propícias, né? Que vão se interessar pelo teu mercado, porque teu, o, seu, o seu mercado, seja ele né, de é, culinária, seja ele, ele né, é, de negócios mesmo ali, de, de venda de serviço, tá bom? de qual for o modelo de negócio, você vai começar a seguir perfis, certo? De acordo com o teu produto ou serviço, tá bom? Com o teu mercado. Então, segue essas pessoas. Entra num perfil grande e começa a seguir ali em torno de umas 50 pessoas, tá? Isso vai, vai ser muito interessante, tá bom? A cada quatro horas, você começa a seguir as pessoas que vai fazer sentido para você, tá bom? No teu, é, no teu mercado, certo? Então, bem simples aqui, ok? Tranquilo, ó. Beleza? Seguir essas, essas pessoas. Beleza, tranquilo. Certo? Então, vou, vou aqui no meu perfil aqui novamente, tá? Tá tudo certo aqui. Tá tudo ok? Beleza? Então, eu queria te passar essas informações. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Você já pode ver que já, já tem pessoas me seguindo aqui, ó. Tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Já um perfil, já, ó. Já começou a me seguir, tá vendo aqui, ó. Entendeu? Então, por quê? Porque eu já... Mandei convite para ela, tá? Eu segui, né? Fiz sentido para ela, ela gostou do meu perfil aqui e começou a já me seguir. Então é isso, tá bom? Aqui é o poder da entrega, tá? Quando você faz da forma correta, então começa a vir sim pessoas, né? Você consegue fazer em torno de umas, de umas 20 a 30 pessoas diária tá? Eu já apliquei bastante isso aqui. Então você consegue é, replicar isso aqui, ok? Para trazer pessoas para você apresentar a oportunidade. Qual que é a oportunidade do produto ou serviço? Tá bom, de forma estratégica e alinhada. super recomendo que você já faça também lives também. É muito importante você fazer live, porque vai vender muito também. Faça postagens também, né? No é, nos stories, tá bom. Faça enquete, muito importante. Tá bom, faça muitas postagens ali. Tá bom, faça bastante mesmo. Quanto você puder fazer no, nos stories, faça as é, suas postagens. Tá bom, faça muitas enquetes para que a galera possa estar tá se engajando com o teu perfil e você poder manter aquela interação dentro do do teu próprio Instagram quanto mais eu tiver aqui dentro é, quanto mais tiver aqui dentro lá tá, um filtro maior tá, de engajamento maior o Instagram ele vai estar tá entregando né o teu conteúdo tá bom para essas pessoas e assim mais é, mais você ser visto né aí quanto mais você ser visto mais você vai estar tá na né, probabilidade de vendas, tá bom? Em produtos ou serviço aí a partir do a partir do seu Instagram. Então, não perde nunca, tá? Esses conceitos que vai ser muito importante para você estar tá aí se galgando aqui nos seus projetos online para você estar tá engalgando e se profissionalizando, tá, dentro do teu negócio online. Então, cara, migra o seu projeto pro Instagram, que é muito importante, beleza? Então, galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha dado aqui algumas clarezas também, que eu vejo muita gente aqui, tá, com muitas é, informações, sem entender, sem saber. Então, passei para vocês aqui, tá, um conteúdo aqui bem mais bem massivo, tá, bem direto ao ponto, sabe? sem muito mimizinho, porque eu não gosto dessas coisas, tá. Então, eu espero que tenha te ajudado demais de coração, tá, que esse vídeo aqui possa transformar aí, tá? A tua visão, tá? A tua mentalidade, tá bom? E comece a trabalhar, né? De forma profissional e correta, tá bom? Lembrando que se você quiser aprender também, tá? A criar montar o Instagram totalmente do zero, tá? O passo a passo, também tá? deixa aqui embaixo do vídeo aqui que eu vou fazer esse conteúdo para você, beleza? Fique com Deus, um forte abraço e até o um próximo vídeo!